Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui desse spelled Legends 9. 9, e malta, há muito tempo que não trago vídeos de desculpa, hein, malta? não tenho tido tempo, mas agora, agora anda ter um pouco mais de tempo e tenho tempo gravar um pouco. E, e aliás, malta, é e eu, eu não sei se já alguma vez trouxe Alice Belto aqui para o canal então vou trazer este conteúdo de de carros eu, eu não sou muito para esse nem quem joga nem para jogos de carros mas bora lá testar este aqui porque eu, quando era pequeno eu acho que foi o meu primeiro jogo a jogar então é Por por 20 lá É sim malta. Eu conecto, mas vejo. Isso... Ok, malta. Pronto, malta. Já conectei a minha conta da Xbox. Da Xbox. Malta, eu gostava de ter uma Xbox Series X e 5 da nova geração, claro. Porque são as novas gerações e eu gosto de sempre ter uma. Ok, olha, olhem esta é coisa. Olhem! Olha é lá começar a malta! olhem só para isto. GameLoft é os criadores. Eu acho que temos que jogar. Aham, uhum, já percebi! Pronto tá começando É normal E malta, estava bué. já lá ver um, Abandonar a corrida, não e depois já vejo as configurações a ver se posso pôr uma qualidade menos qualidade no jogo. Bora lá, malta. Nós conseguimos. Isto é muito fácil. Desde a primeira vez que joguei o belt Isto não era assim tão avançado como agora. Mas... Está tá melhorado. Os gráficos e tudo estão muito melhorados. Mas quando eu joguei malta. Não estava assim como agora. É que isto não estava mesmo assim igual. Pois, malta, tem algumas diferenças, mas isto continua a ser o s Malta, eu gosto. E agora já, já fui no Mega. Ok, finish. Bora lá terminar. Pronto, malta, conseguimos. Bora lá. Próximo. Olha é aqui o rato, esse rato de agir assim Olha isto desta cor Desbloquear o carro para lá, pular Eu não quero saber nada, próximo Ok, eu sei, eu sei mexer nisto O jogo pensa que eu não sei mexer Porque acabei de instalar Mas eu sei mal uh, Ok, isto Estou a tentar habituar. Antigamente não era assim, malta E este dinheiro, digamos Yeah. Ok tenho a minha carreira, que eu, eu normalmente não vou a minha carreira, mas bora lá jogar Ok malta, vamos começar Ok antigamente não tinha um mapa, malta eu admito que antigamente não tinha uma, um mapa assim Porque eu lembro de jogar, foi uma das primeiras versões do SPELT Está muito diferente, malta. Sério, ai, então era aqui que se melhorava. Ok, vamos começar. Bora, estamos prontos. Malta, vejam só. Em 2 minutos é que eu consegui configurar isto tudo para ir. Objetivos de corrida. Termina a posição 3 ou melhor. 2 1 um. Começa! Trava um pouco? Trava um pouco, malta. Esta ainda pensa que eu não sei jogar. e acabei de destruir um carro malta e nossa bora bora bora temos aqui vamos lá eu quero ficar em primeiro lugar olhem estamos aqui no nosso classificados finish Ei, hey, fiquei em terceiro lugar só por um segundo. Aí aqui Malta. Ok, mas hum. nota. Porém, infelizmente, vou ter que deixar por aqui este vídeo da Felt Legend 9. Mas se vocês gostarem, eu trago a segunda parte. Uh, porque eu não vou gravar. A... Não vou fazer isto offline. E se quiserem eu faço offline e depois começo a fazer tudo de novo. Só mesmo para chegar a gravar. Está bem, malta? Então ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau, malta. deixem lá e inscrevam-se.